Aí você fica enrolando. Calma. O povo de casa também já quer saber. Respira. Né? Vamos aqui para todo mundo que participou no nosso WhatsApp: 3509-7500. Não errou, lá. Gira, gira, gira. 50, gira. 50. Vou parar neste exato momento. Você está preparado? Eu estou. Em Apoio Lojas Mariano a vamos loja. Que vamos.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 40. Ai, Jesus. Zero. 0... Socorro. 9. Vai, Israel. Contigo. 40, zero, Regina... Começou. Calma. Ai. Vai. Não. Sim. Quatro. 40... 4... 0... Zero. Zero. 0... Nove. Atenção. Ah. Não foi. Meu Ô, Regina. Deus depois me passa aí essa receita, né? Pra ser aqui sorteada. Não sei. Ter essa sorte aí. Porque ontem foram duas vezes. E hoje é. mais uma, mas é aquela coisa, né? Quem participa, tem chances. Tá Parou, meu tá diretor. Certo. Parou aqui. Ai. José Reinaldo Vai. Miranda da Silva. Será? Final do telefone 5021. Jardim Flamboyant. O número tá errado. Alô, Jardim Flamboyant. Não acredito. Não. Olha aqui. 619.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 Eu falo. O final é nove, aí a pessoa manda 50, 50. Não consegue. Aí depois eu que sou chato, eu que sou bravo. Mas aí, ó. Ó Ó o que, que ele me manda. Último. Olha aqui que o Evandro me manda. 657. cinco Ah, não. Olha, brincadeira, eu tô achando que vai ser da Regina mesmo, Brincation eu tô sentindo. Brincation for me. Parou, diretor. Parou, diretor. Parou aqui no Robesi Santos. Não Robesi. Participou aqui com a gente Ai. hoje, hein.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 Ó. Oh. Eu vou pôr o dedo direto. Não precisa nem Ai, encher mais, não. É, você já vai parar aí? Falei parar. Já tá parado, só coloca a mão. Depois vai. Para! Ô, ah. oh, peste! <risos> tá surdo, menino? Mas olha só que desafio. Não, mexe esse balaio aí, meu diretor. Parou! Não. Parou. Não consegue, né? Celina Regina dos Santos. Celina, mais 64 parque. 6459. Mais par! Alô, mais par. Olha aí. Celina do mais par. 3509. Mas 3509 já foi hoje. Vai ter que Vai ter que, ir. Vai ter que ir, né? Olha, Celina. 3, Time. 5, Time. 0, Time. 9. Time. Atenção. Opa. Ai, <risos> Eu tinha certeza que eu já ia abrir antes. Isso porque Ai, Marisa, Edis Marisa, Carlos Marisa. também mandou 3509. Ô oh, senhor. Mais um dia eu com essa tensão da peste aqui. Foi 7509? Foi. Ai, diretor, desculpa, é que já é terça-feira. Ah. Liga pro Samu, se o <risos> um maracujá, alguma coisa. Não aguenta amanhã. Ah, não, amanhã, amanhã é duzentão. Duzentos, é isso que me deixa feliz. Duzentos reais. para vocês. O diretor podia mesmo liberar mais um número pra gente, né? Será? Ai. Vamos, diretor. Amoleça-se seu coração piludinho. Ó, amanhã já é Deixa -feira. a nossa audiência também. 200 reais já dá pra fazer um... Com certeza, amanhã já é quarta-feira, meiuca de semana, diretor. Olha, se você solta mais um número... Meiuca de semana? Ué? O que, que acontece na meiuca de semana? Meiuca que você já tá com o um pé na da sexta cerveja, entendeu? Né? Ah, aí depois ela vem com a olheira, <risos> com a gripe, porque a meiuca da semana já tá que tá. Não, Israel, não é só isso, não. Não é. <risos> Tô de olho em você <risos>